Fala jogador, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um resumão da conferência da Xbox junto com a Bethesda na E3, beleza? O grande trunfo do evento da Microsoft é com certeza a Bethesda. Então eles fizeram bastante uso dessa produtora para falar no início da conferência, beleza? A gente vai analisar aqui alguns jogos que eles soltaram. e Vamos ver se eles são realmente bons, o que, que vai acontecer com esses novos jogos, beleza? A conferência deles começou ali com o Starfield que é dos mesmos produtores de Skyrim e Fallout, né? A gente já sabe que vão fazer um jogo de RPG, né? Mas ele conta ali com a, talvez o mesmo motor gráfico do Skyrim e do Fallout que a gente sabe que é um motor gráfico ultrapassado, né? Então Starfield ele pode sim ser um grande jogo, mas a gente fica com aquele pé atrás porque a Bethesda tem sido decepcionante em alguns aspectos nos últimos anos, né? A gente pode verificar aí o Fallout 76, que foi uma grande... Você sabe, né? Então Starfield pode sim ser uma grande promessa, mas eles não mostraram nenhum gameplay, apenas um teaser lá, né? Um trailer bem curto, que não fala muita coisa. Então a gente fica aí sem saber o que, que pode acontecer com esse novo jogo da Microsoft, beleza? Logo na sequência eles mostraram ali algo que é muito promissor, que é o Stalker 2. Ele parece muito ser um metro melhorado né ele teve bastante destaque esse jogo lá por volta de 2016 com um gameplay incrível na, na época do stalker 1 e com certeza esse stalker 2 pode ser um bom jogo com história em primeira pessoa algo que a gente está carente hoje em dia por mais que a gente tenha vários lançamentos de jogos em primeira pessoa e a maioria deles são jogos genéricos dispensáveis que não possui história, nem tão pouco personagens cativantes, etc. Aqui no Stalker 2, a gente pode ter uma pegada mais séria e um jogo de primeira pessoa melhor. É, o destaque foi muito grande lá para os gráficos dele, que são extremamente realistas, mas vamos ver como que isso se comporta aí na maioria dos equipamentos que a galera vai usar. Geralmente a gente não tem um equipamento tão bom para usar todo esse potencial que o jogo mostrou. E provavelmente a história aqui deve ser o foco desse jogo. O que eu acho muito interessante a gente está realmente carente de um jogo bom em primeira pessoa. Logo depois eles anunciaram aqui novamente o Back for Blood. Né? É um jogo PVP onde a gente pode trabalhar ali no sentido de Left 4 Dead quase igual. Na verdade é uma cópia de Left 4 Dead com elementos diferentes. Né? A gente não vê tanta inovação nesse sentido apesar de que nesse aqui a gente pode controlar um monstro. Então, para quem curte esse tipo de jogo, talvez a galera goste, né? Por ter uma referência muito clara do Left 4 Dead, até porque é dos mesmos criadores, eu penso que deve ser um jogo divertido, onde você pega ali para jogar junto com seus amigos, você vai ter boas horas, mas não passa disso, sabe? E eu também não vejo os fãs da série Left 4 Dead migrando, para esse novo jogo né porque, porque geralmente o fã de Left 4 Dead ele é bem fiel à franquia a galera até fez mods lá que depois a, a própria Microsoft autorizou usar, bem interessante a galera de Left 4 Dead é realmente bem leal ao game né então não vejo esse jogo fazendo muito uh, destaque ao longo do tempo talvez pode ser algo e é passageiro logo depois eles mostraram ali o contra Band, né? Não mostrou nada praticamente, achei desnecessário, não dá pra saber do que se trata, o que, que é, como vai ser Foi só um trailer e nada a ver, que não mostra nada Logo depois a gente teve ali um anúncio de uma nova DLC para Sea of Chiefs Que vai contar ali com os personagens de Piratas do Caribe com uma nova história, né? Lá, com Jack Spare ou David Jones Pra mim eu acho que Sea of Chiefs ele é, um, é, um, é um bom jogo, uma boa ideia, mas com execução ruim Né? A gente tem ali vários elementos que poderiam ser incorporados em um jogo melhor mas que na prática fica enjoativo e se você consegue jogar ali com alguns amigos por um tempo e depois é, acaba, né? Parece sancional. Com essa DLC talvez a gente tenha aí mais elementos que vão nos entregar uma verdadeira gameplay, né? Mas ainda fico ah, com um pouco de pé atrás com esse sea of Chiefs. Logo depois a gente teve ali né, uma gameplay do Battlefield 2042 que é basicamente um Battlefield 3, né? Aquela jogabilidade bem arcade mesmo. Ah, o destaque realmente vai para a qualidade gráfica, mas eu também não vejo a galera, por exemplo, saindo do Warzone, que é um jogo free-to-play, para ir para um jogo do Battlefield que é pago, né? então assim vai continuar sendo só aqueles fãs mesmos da franquia que vão continuar jogando esse jogo que eles se parecem muito porém eu acho que o Battlefield ele supera um pouco mais né a gente tem aquele sistema de montarias lá que o pessoal usa caralhada de coisa e tá é, é muito interessante né esses novos adendos a um Battle Royale não é Battle Royale que eles falou mas é Battle Royale a gente sabe que é Battle Royale então esses adendos tornam o jogo interessante é né? mais interessante até do que um Warzone, por exemplo mas também não vejo a galera saindo do Warzone para ir para esse jogo aqui logo depois a gente teve o Psychonauts é um jogo interessante é um plataformazinho né um joguinho 3D Psychonauts é um jogo interessante né o Psychonauts 1 lá ele foi muito bom e a galera realmente estava esperando por uma sequência do jogo que é muito bom só que é impossível você ver um jogo desse vindo da, do Xbox e não fazer uma referência ao Hatchet Clank, né? Então, basta a gente saber o quanto que esse jogo vai se assemelhar em termos de qualidade. Não tô falando aqui de gráfico, eu tô falando de qualidade, jogabilidade, história, enredo, a imersão no jogo. O quanto que ele vai se parecer aí com Hatchet Clank nesses sentidos, beleza? Pois a proposta do jogo, apesar de ser ali mais ou menos igual tem suas diferenças, beleza? Então eu tô ansioso para esse jogo aqui, esse jogo realmente eu fiquei a, mais hypado, acho que vai ser muito bom a gente jogar ele. Depois a gente teve aquele anúncio de Fallout lá, a, a Bethesda tá insistindo, né? a Microsoft parece que dá carta branca para eles insistir no Fallout, se, se é uma outra empresa que compra, cara, você é, tem um produto ruim, você só tira ele do mercado e coloca outro, eles estão com aquele Fallout, aquele motor gráfico já ultrapassado, já tem que mudar, não pode mais ficar Fallout, não pode ser mais esse jogo, beleza? Então não vou falar mais nada aqui desse Fallout, tá? tem quem goste, tem quem não goste, pra mim não serviu de nada esse trailer. Depois a gente teve aquele Party Animals, Party Animals é ali um joguinho parecido com Fall Guys, aquele Gang Beats, daquele mesmo formato, só que com opções diferentes, muito interessantes, né? É um jogo que ele deve sim fazer grande sucesso no início, mas cai novamente na mesma, uh, na mesma pegada que Fall Guys, na mesma pegada que Gang Beats. Esses jogos nesse estilo é, de ser um, um jogo sensacional. A galera joga, joga, joga, depois para e esquece o jogo. Se não tiver atualizações constantes e mudanças em gameplay, mudança de cenário, algo do gênero, é, eu não vejo esse jogo aqui sendo um jogo bom por muito tempo, vai ser algo sancional. Na sequência a gente teve ali o Summer View, é um jogo estilo Limbo, Inside, eu acho interessante esse tipo de jogo, apesar de que eu não gosto, que a história fique vaga, que não tem ali um final, eu preferiria que esse jogo tivesse um final bem definido e que eles realmente pensassem como o final seria apropriadamente, não deixasse a cargo da nossa imaginação né, fica algo mais ou menos ali interpretativo e você acaba por não saber qual foi a sequência. Esse jogo deve possuir alguns puzzles ali, é um joguinho de plataforma sem bastante explicação, onde a família é muito importante, ó, parece que você vai controlar ali o marido, onde você tem mulher, filho e um cachorro, todos esses elementos vão estar dispostos ali na jogabilidade e você deve cuidar dessa família sua né, e fazer com que vocês sobrevivam em um apocalipse. Parece ser uma ideia muito interessante, vamos ver se ela vai ser bem executada. Na sequência, Halo foi apresentado né? e o que mais interessa aqui para a maioria das pessoas é um multiplayer que passa a ser free-to-play. É né? uma boa notícia, mas também não vejo muita gente saindo é, dos free-to-play que a gente tem no mercado para ir para o Halo, a não ser os fãs que já jogam esses jogos na maioria das vezes lá no console, beleza? A campanha do jogo é paga, a gente não teve notícia sobre a campanha, nem gameplay do que, que vai acontecer, mas Halo é sempre um jogo muito bom. Então só vale lembrar se vai ser uma história memorável ou não. Logo depois a gente teve o Plague Tale, o Hacking, né? a segunda parte do Plague Tale. Plague Tale é considerado um jogo com uma história muito boa, né? e ele parece realmente ter um avanço significativo em relação ao primeiro possuindo aí melhorias no quesito de jogabilidade, porque o primeiro ele é um jogo um pouco meio travado, ele tem um orçamento mais baixo e na primeira vista ele pode assustar um pouco as pessoas, porque dá a impressão que é um jogo mal otimizado, mal feito, mas na verdade não. Foi só um jogo de baixo orçamento, que se provou ser um excelente jogo e por isso ele está aqui merecendo uma segunda, um segundo jogo, que é para demonstrar aí todo o potencial da empresa. E fazer um excelente jogo para a gente agora. Com ferramentas que vão possibilitar a um excelente jogo. Beleza? Passamos agora para o Far Cry 6. Que vai ter uma otimização para os consoles da família Xbox. né? E a gente vê ali que ele tem bastante qualidade de ambientação. Sempre tem vilões muito bons. Mas infelizmente no meu ponto de vista. Far Cry sempre tem uma história ruim. É uma história que... Fazia sentido lá no 1, 2 e 3 A gente até conseguia segurar, né? Daquele cara que chega lá e faz e acontece Mas hoje em dia talvez isso não seja mais tão interessante Então a gente precisa de histórias melhores para a franquia de Far Cry Porque esse gênero Far Cry já não faz tanto sentido assim Logo depois a gente teve aquele jogo de snowboard, né? Que parece ser um jogo interessante apesar de ser um jogo mais simples e eu fico só me imaginando, a gente viu um pouco da gameplay dele né, das coisas acontecendo ali, ele não deu a entender se é um simulação ou um arcade, mas apresenta ser um jogo de orçamento um pouco mais baixo, mas que apresentou ali coisas muito interessantes, e uma ambientação muito boa. Aqui eu fico, eu deixo um adendo, eu acho que esse tipo de jogo era o melhor jogo para as empresas começarem a testar mais os seus acessórios, né? A gente sabe que a Xbox deixou de mão o projeto Kinect, mas é nesse tipo de jogo que esses acessórios poderiam ser implementados e a gente talvez conseguir uma melhor imersão ou uma nova experiência, né? Talvez esse jogo aqui seja um excelente jogo para a gente começar a usar aí melhor os VRs, né? Os óculos de realidade virtual ou algo do gênero, alguns acessórios, como o movie lá do Playstation, algo do gênero. Não sei dizer a solução, só estou colocando aqui um ponto para a gente melhorar, talvez. Passando então para o Atomic Heart, que é basicamente ele me lembrou muito um Bioshock, um joguinho da Bethesda. A mãozinha tem um poder, a outra com a arma. Parece ter uma história um pouco mais bacana, né? uma historinha melhor. Mas não sei, cara, parece que esse tipo de jogo ficou datado né, Essa, esse estilo de gameplay, uh, esse, esse tiro frenético, parece que ficou muito datado para a gente comprar um jogo muito caro e chegar e jogar e se enjoar logo né, então para mim, fico com um pé atrás, vou dar uma chance, mas fico com um pé atrás a respeito desse jogo logo depois a gente teve um anúncio do Replaced, que esse daqui realmente foi um grande destaque, né? um jogo de plataforma muito bem feito e ele apresenta uma evolução do que a gente conhece como pixel art A gente sabe que o pixel art no mundo dos jogos ficou cada vez maior uh, na base de jogadores E a galera começou a gostar muito desse estilo visual Esse jogo aqui ele apresenta claramente uma evolução nesse sentido É um jogo muito bonito com uma ambientação extremamente linda cara. Muito legal a ambientação, parece ter uma imersão muito grande e os gráficos estão muito bonitos, mesmo. Além do mais, a história desse jogo parece que vai ser extremamente interessante. Então, esse aqui realmente me deu um hype. Quero ficar na, na cola dele aí para jogar, beleza? E a gente teve o um lançamento de outro jogo que eu achei muito interessante que é o Elden Chronicles, é um jogo de RPG aos estilos japonês lá, algo que o Xbox não tem, cara. O Xbox falha muito em não ter esses jogos que lá no Playstation é muito presente a gente sabe que o Playstation tem muito disso porque a comunidade japonesa é muito grande né mas isso não significa que no Xbox não possa ter esse estilo de jogo porque geralmente o cara que gosta de um bom RPG vai gostar desse tipo de jogo tá ele demonstrou que tem alguns personagens interessantes existe uma bela de uma complexidade nesse jogo Parece ser bem interessante e, como eu falei, vai suprir uma necessidade do Xbox. Partindo para os jogos isométricos, a gente teve dois anúncios aqui, né? do Age of Empires e do The Ancients. É, o Age of Empires a gente já sabia um pouco né? da gameplay, eles não mostraram nada de muito interessante a mais, além do que a gente já sabe. É um jogo que vai ser muito bom, a gente fica aí na expectativa. E o The Ancients também é um jogo que já está bem próximo aí, ah, eu só espero que não seja algo procedural mas parece que vai ter uma campanha bem complexa, um jogo muito interessante que eu estou aguardando. Logo depois a gente teve aí o anúncio do Outer Worlds 2, né? Que agora vai ser em terceira pessoa. Eles deram uma zoada a respeito disso, né? Falaram que agora é você pode ver o seu boneco porque o jogo finalmente está pronto. Né? Então não vai ser naquele temido primeira pessoa. A gente não viu uma gameplay, mas a gente sabe que a Obsidian sabe contar boas histórias, né? Então se o jogo tiver uma boa história em terceira pessoa que já é algo bom a gente pode ter um belo de um jogo vindo para o Xbox. Logo depois a gente viu aí o Flight Simulator vindo para os consoles, para a família Xbox Series. E a gente espera aí que seja um jogo que venha completinho, sem bugs, né? Porque no PC ele teve ali suas dificuldades para rodar, mesmo em setups muito potentes, beleza? E aí na sequência a gente viu lá o esperado Forza, né que dessa vez é o Forza 5, Horizon 5. O que deu a entender é que é um jogo bastante arcade. A gente não sabe até que ponto a gente pode configurar isso, né? Eu prefiro um pouco mais de realismo, mas parece que tá bem arcadezão mesmo. É, eles não estavam tão preocupados assim com o realismo de gameplay. Mas em contrapartida, o gráfico tá realmente algo como nova geração. A gente não tem, eu pelo menos não vi, nenhuma gameplay que apresente um, um gráfico tão realista assim. E a gente sabe que os jogos de corrida... Né, geralmente eles já chegam para demonstrar um pouco melhor de como que vai ser a nova geração no quesito de gráfico, jogabilidade, essas coisas o que eles mostraram bastante é um sistema complexo um multiplayer onde eles estão seguindo ali os mods do GTA Online Cara, eu não gosto muito dessa pegada, acho que deveria ter ali algo um pouco mais intimista, né? algo que você pode jogar sozinho tranquilão ali, sem ter necessidade de tanto de multiplayer eu acho isso um pouco com demasiado né ou que separasse bem tivesse uma campanha extraordinária e ali o multiplayer mas o que parece que isso vai ser em conjunto parece que o foco agora é o multiplayer né é uma tendência normal dos jogos eu não gosto muito mas a gente sabe que a galera gosta de jogar junto aí e também não, não faz mal desde que o jogo seja bom não faz mal né e logo depois a gente teve o último anúncio aí do Redfall né não teve gameplay eu achei um pouco dispensável até Uh, muita mistura ali não deu para entender muito bem como é eu acredito que seja algo como fortnite só que vai ter monstros ali vampiros e tá com a turminha ali de mais três jogadores formando o quarteto do Xbox famoso quarteto do multiplayer do Xbox deu a entender que seria algo mais no estilo Fortnite, beleza? Que é algo mais válido do que ser ali um primeira pessoa os mods de Back for Blood porque talvez eles não queriam competir com eles mesmos, né? não faz muito sentido. Se for nos mods de Fortnite com for uma boa história, né? Mesmo que seja um multiplayer ali, mas algo mais interessante pode ser que dê certo durante um tempinho, mas também não acredito que seja um jogo memorável, né? A gente não teve nada de State of Decay, nada de Senua's Sacrifice, mas no geral a Xbox teve uma conferência muito interessante com excelentes jogos eu gostei muito do que eu vi a gente tem aqueles temidos primeira pessoa ainda que já estão datados o jogo já sai datado e já é lançado datado porque a gente sabe que não funciona mais, beleza? A gente precisa agora progredir nesse sentido. Os jogos de primeira pessoa ou tem que melhorar muito ou eles vão ficar para trás aí no quesito de gameplay de inovação. Acho que a galera já começou a sentir o impacto aí desses mesmos jogos sendo lançados e relançados. E a gente não tem diferença basicamente nenhuma a não ser a história e outros elementos ali que... Uh, não vale tanto a pena, não vale a pena você gastar 20 horas, 30 horas para ficar jogando a mesma coisa que você já jogou no ano anterior ou 6 meses atrás, né? Então é isso, a Xbox vai ter provavelmente a melhor conferência, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira já deu para notar que as outras empresas não estão tão focadas assim em games então a gente vai ter pouca coisa, pouco anúncio a Xbox dessa vez está levando a melhor aí como uh, quem mais mostrou jogos e quem inovou mais, beleza? Tem muita coisa interessante e eu espero aí que chegue logo esses jogos pra gente estar tá jogando aqui no canal. Então é isso, se inscreve no canal para não perder nada que acontece no mundo dos jogos. Um grande abraço e até mais!